para sempre no livro de João capítulo 10 no versículo de número 27 até o versículo de número 30 Jesus diz assim as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão ninguém as poderá arrancar da minha mão meu pai que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, aqui no livro de João, capítulo 10, do versículo 27 até o 30, Jesus nos dá a garantia que ninguém perde a salvação. Diz que nada e ninguém neste mundo poderá nos arrancar das mãos de Deus dele. Nós estamos seguros nas mãos do Criador, na mão de Jesus, o Filho de Deus. Jesus diz isso, que ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Deus te deu a salvação. Deus te salvou através do Filho dele, Jesus Cristo. Você só precisa Crer nesta salvação, você só precisa crer eh, na palavra de Deus, você só precisa crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que a si mesmo se doou, a si mesmo se entregou para te salvar. E uma vez que você crê, você é salvo. Uh, vamos ler mais aí alguns versículos. No livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 13, Jesus diz assim também. Ou Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo nele, em Cristo Jesus, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade que revela a justiça de Deus. A palavra da verdade é aquela palavra de Deus que revela Cristo nas Escrituras, que revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho é sobre a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz isso. O Evangelho é sobre revelar a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando... Nós ouvimos a Palavra, ou seja, o Evangelho de Cristo, o Evangelho, a Palavra da Verdade que revela Cristo, então nós, nós, quando nós cremos no Evangelho que nos salvou, que é o, a Palavra que revela Cristo, que é a Palavra da Verdade, então nós fomos selados, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tu e eu, meu irmão, no dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fomos selados para sempre. Nunca mais você irá para o inferno, nunca mais você se perderá. Se você realmente crê na palavra de Deus, no Filho de Deus, se você realmente crê em Deus, então você foi selado. O Espírito Santo está ali dentro de você como penhor da tua redenção. Deus te selou em Cristo Jesus. No livro de primeiras de João, capítulo 5, no versículo 13, é, João, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim também, Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem é o nome do Filho de Deus? Jesus Cristo. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ou seja, eu escrevi isso para vocês, vocês, porque vocês creem no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, se você crê no nome do Filho de Deus... Jesus Cristo, então você fica a saber que tem a vida eterna você está no um tempo presente, meu irmão isso não é para você ter essa história de que você de manhã é salvo e à noitinha ou à tardinha você já perdeu a tua salvação, essa história não cola, essa história não é verdade, isso é a religião que está disseminar isso, por quê? Para criar medo em ti, e quando você tá em medo, quando você tem medo você se torna vulnerável e quando você se torna vulnerável é muito mais fácil te manipular Parem a religião te manipula, meu irmão e minha irmã. Creia no evangelho, creia na palavra de Deus, não creia na palavra do homem, creia na palavra do Filho de Deus, que é as Escrituras, que é a Bíblia e busque, né, colaborar com o Espírito Santo, deixando que o Espírito Santo guie os teus passos, guie o teu entendimento, ilumine o teu homem interior, o teu espírito, para que você realmente ou você verdadeiramente seja ou seja desperto, espírito espiritualmente, para para o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que revela o amor de Deus, o Evangelho que revela o Filho de Deus, o Evangelho que revela a justiça de Deus no Filho, que é Cristo Jesus. Segundo as de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eh, Paulo diz assim também, inspirado pelo Espírito Santo, por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele... Ele que é Cristo Jesus Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Deus é tão poderoso para guardar a tua salvação até aquele dia Qual dia? O dia do Senhor O dia em que Ele é, arrebatará O dia em que Ele levará a sua igreja Você é a igreja de Deus Então o dia em que Ele te levar Esteja seguro, esteja firme que Ele é tão poderoso para guardar a tua salvação. A salvação começa em Deus. Quem sustenta a salvação é Deus. Quem cuida, quem guarda a salvação é Deus. E quem termina também é Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. É, em Jesus tudo começa e em Jesus tudo termina, meu irmão. A tua salvação começou em Jesus e termina em Jesus Cristo. Não, não começou em você, não é pelas tuas obras meritórias, não é pelas tuas boas obras que Deus te salvou, Deus te salvou, meu irmão, pelas obras de Cristo, ou pela obra de Cristo lá na cruz, quando você creu, quando você acreditou, quando você aceitou, quando você recebeu essa obra como sua, então, Deus te selou com o Espírito Santo, meu irmão. Jesus disse isso no livro de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se ele disse as minhas ovelhas, é porque também há ovelhas que não são dele aqui, neste mundo. Mas ele disse as minhas, aqueles que eu predestinei lá na eternidade, eles conseguem discernir a palavra da verdade, que sou eu, Cristo. Eles conseguem discernir, entender e compreender a minha palavra. Eles conseguem ouvir a minha voz eu as conheço, Jesus disse que te conhece, e elas me seguem, Jesus disse que quando, ele, quando tu verdadeiramente és ovelha dele, do aprisco dele, então você segue ele, seguir Jesus é seguir a palavra, não é seguir líder religioso, segue a palavra, o que a palavra diz, é isso que você deve fazer, é seguir Jesus, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, então... Jesus é a palavra. No princípio era a palavra. Seguir Jesus é seguir a palavra. Segue a palavra, meu irmão. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais, jamais perecerão. Está a dizer que você jamais perderá essa salvação. Jamais você vai perder essa salvação. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Aqueles que seguem a mim, Aqueles que seguem a palavra. A palavra de Deus revelada. Então, e elas jamais... Perderão essa salvação Ninguém as poderá arrancar da minha mão Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus Meu Pai, que as deu para mim Está a falar Deus, que deu uh, as ovelhas, nós, a igreja Para Jesus, é maior do que todos Do que Satanás, do que o diabo Do que a mentira, do que líderes religiosos uh, Do que tudo Deus é maior Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai Eu e o Pai somos um Está a dizer que nós estamos nas mãos de Jesus e também estamos nas mãos do Pai. E Ele, Jesus e o Pai, são um só. Logo, você tem há uma dupla segurança aqui. O Pai segurou a tua salvação, você não perde. O Filho também segurou a tua salvação, você também não perde. E pronto, é só mesmo entrar nesse descanso do Senhor. Descansa na obra do Senhor. Descansa. Ele é poderoso. Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês hoje. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você não perde a salvação se verdadeiramente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Até mais amanhã. Shalom. Deus abençoe poderosamente.